Parece destino, né, cara? O pior advogado que posso existir na vida aqui, ó. Aqui, ó. O bandido, ó. ó. Ó. o corrupto aqui, ó. Safado. Aqui, ó. É na minha frente. É brincadeira? Não tá no aviãozinho do seu chefe não, safado. Hein, vagabundo? Hein, vagabundo? Aqui, ó. meu gravadinho aqui, ó. Como pode, né? O cara ficou ver tanto assim, ó. Olha que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um, dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. vontade de meter a mão no orelha de um cara desse. Olha. Então aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ó, safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que estava andando na rua. É